É, ministro, eu queria saber em relação à Apex, é, em relação a polêmicas entre o presidente, os diretores, vai haver al alguma mudança ou entre diretores ou o presidente? Daí, nós, vamos, é, não, nós vamos ver tudo isso, enfim, tenho conversado com o próprio presidente da república sobre a Apex, para que a Apex seja realmente um instrumento que precisa ser de é, apoio, muito especialmente ao setor privado, exportações, investimentos. Então... É, Vamos, vamos resolver tudo na PECS muito em breve. Mas não vai haver nenhuma mudança do pessoal, né? o presidente da Dau, o diretor, os... conversar isso. Não, Vamos conversar sobre isso, enfim, temos conversado, vamos ter uma, uma definição que vai deixar a PECS... Enfim, já mudou bastante nesses últimos três meses, já tem conseguido fazer bastante coisa, mas vamos ter uma definição que vai permitir que a PECS seja plenamente funcional daqui para frente. As coisas que eu venho acompanhando... Há um tempo, muito antes, na época da Dorothea Verne eu ajudei, inclusive, a fazer um livro para a Apex, uma passaporte para o mundo. E uma das coisas que eu vejo na PECS é a falta de resultados, você não ter é, medidas que possa mensurar o resultado dela. Então, eu acho que é, vocês têm, um, têm essa preocupação de fazer com que esse organismo seja efetivamente uma, um instrumento importante. Que resulte numa maior exportação dos produtos brasileiros. Certamente, certamente. Isso é fundamental. Nós procuramos fazer um, um diagnóstico sobre eh, problemas que o, ocorriam né, na PEC, sobre deficiências. Uma delas é justamente essa que a senhora apontou. Quer dizer, eu acho que, é, às vezes, muito input para pouco output, né? é, em termos da, né, do, da flexibilidade, da agilidade que a PEC pode ter e do, e do resultado que, eh, que entrega. É, sei que, até como se falou aqui, há alguns setores que estavam funcionando dentro da Apex, continuarão e melhorarão, mas de um modo geral a, a, o diagnóstico que a gente fez é exatamente esse e, e de que é, é necessário que haja uma uma programação estratégica havia muita fragmentação de iniciativas, mas que haja agora uma uma estratégia que seja dentro da estratégia de política comercial do Itamaraty do governo como um todo né? tanto de exportações quanto de, de investimentos e com essa mensuração né? dentro da sociedade, né, porque a Apex como nós, trabalha para para a sociedade, e a sociedade precisa ver que, esse, que há esses resultados. Ministro, agora o senhor falou a respeito da, da relação com Israel e, toda, é, e toda, toda a polêmica envolvida. O senhor falou que não, não vê ainda temor comercial para o Brasil. É, mas tem alguns países que já ameaçaram, e os próprios empresários brasileiros falam muito disso, desse medo... De, que, de, de retaliações. Isso não está no radar no Itamaraty. Então, quer dizer, nós sabemos que enfim, a nossa presença lá, sobretudo a questão da abertura do escritório em Jerusalém, houve alguns países que manifestaram preocupações sobre isso, mas nós estamos prontos a conversar, como eu disse, já, já vínhamos conversando com com vários países árabes sobre isso, e uh, numa perspectiva muito serena e, e de melhoria do relacionamento uh, com eles também. né Acho que também o relacionamento com os países árabes vinha sendo subaproveitado. Então, uh, o plano de fundo parece de extremamente uh, promissor com, com todos eles. O senhor citou os Emirados Árabes Unidos. Tem algum outro país que está se reaproximando do Brasil? Qual é país árabe que esteja se reaproximando? Exato, enfim, eu acho que com todos os países do Golfo, nós é, temos é, perspectivas muito boas, eu é, conversei com praticamente todos os é, chanceleres dos países do, é, do Golfo, do Conselho de Cooperação do Golfo, quando estive em, em Varsóvia, na conferência sobre Oriente Médio, é, todos têm interesse em aproximação com, com o Brasil, em, em novos acordos, novas parcerias. Né? É, claro que os Emirados Árabes é um país talvez mais é, mais dinâmico, em muitas, em muitas áreas ali na a região, as perspectivas com eles são absolutamente excelentes, mas também, por exemplo, com a, com a Arábia Saudita, já temos indicações de interesse, como eu mencionava aqui, de uma reunião da Comissão Mista Bilateral Brasil-Arábia Saudita, agora no, no segundo trimestre, certamente será uma uma relação a explorar, porque a própria Arábia Saudita está mudando muito, está liberalizando, então tá é um país que está tá numa evolução muito muito interessante, só para dar um, um exemplo. Enfim, então eu acho que, de modo geral, com todo o universo ali da. Digamos, os vizinhos de Israel, todo o universo do, dos países árabes, a gente está é, com uma perspectiva muito boa. Isso, mas a região é bastante heterogênea. Né? Claro. Com países como o Irã, o Egito, como é que o Brasil está pensando em se posicionar? Tem alguma é. Hoje de mesmo, volta a emendar: o presidente dos Estados Unidos anunciou que a Guarda Revolucionária do Irã é uma organização terrorista. É... Também, o senhor falou que é admirador do presidente Trump e pode até se considerar trampista o também vai nessa linha? O também acha que pode ser uma organização terrorista? Bem, a questão de fundo, digamos, do, né, da presença do, do Irã naquela região, isso se discutiu muito nessa conferência de, de Varsóvia. E aí, enfim, né, nós não estamos lá. A gente eu procurei ouvir muitos países que estão lá, os países que são vizinhos do Irã, e eles têm uma preocupação enorme com a atuação do Irã na, na região. Então, não é uma questão dos Estados Unidos, é muito menos do Brasil. Enfim, nós estamos lá para ver qual é a, realmente a preocupação daqueles daqueles países. E o que eu realmente vi, testemunhei, conversei, é uma uma disposição muito grande desses países árabes de, né, de conversarem com Israel, conosco, evidentemente, né, e uma preocupação muito grande deles em relação ao Irã. Preocupação central deles, talvez. Então, essa acho que é a, é a realidade da... Da, da região. É, né, o Brasil quer, enfim, quer contribuir para a paz, para a estabilidade lá, e achamos que a nossa a aproximação com, com os países árabes é, somente pode contribuir para isso, e, e para essa aproximação é importante que nós conheçamos a, a visão de mundo deles e quais são as preocupações deles. né? Mas no caso do Irã também, nós temos um, um comércio importante com o Irã, queremos mantê-lo, ampliá-lo, se for... Uh, se for preciso, né? ou com o Egito, como o senhor mencionava também, enfim. mas, uh, então, então a questão da, digamos, diferente que os Estados Unidos possam ter para uh, pressionar o Irã e tal, é uma, outra, é uma outra dimensão. Ministro, em relação à demissão do ministro Vélez, ele sempre foi um ministro ligado ao Olavo de Carvalho, assim como o senhor. É, pode ser visto até como uma vitória da ala mais ligada aos militares. O senhor fica preocupado ou o senhor acha que Nunca fez parte da mesma ala que o ministro Vélez? Não, de forma nenhuma eu não fico preocupado, não. Enfim, eu convivi bastante com o ministro Vélez, o admirava muito. É, e é, conheço o novo ministro Weintraub, também acho que será um excelente ministro. É, eu acho que não, não não vejo muito essa questão de, de alas no governo, não. É, não. Não é uma não é uma realidade assim esquemática. É claro que né, você tem um composto por 22 ministérios que trabalham em, em áreas diferentes, têm interfaces diferentes em, em diferentes uh, situações, mas é um ministério extremamente integrado, a gente se reúne toda semana, com, né, o presidente da república promove essa novidade no Brasil, que é a sistemática das reuniões ministeriais, do conselho de governo, isso gera um espírito de equipe Uh, muito grande, e, e se discutem as coisas francamente, com, às vezes, diferentes visões para chegar num, uh, em soluções comuns, de modo que uh, não, não vejo nenhuma preocupação, não. Tá. acho que estamos, é. uma pergunta para o presidente é, Dá para ficar tranquilo com, agora com a visita do, do ministro em relação à questão comercial do Brasil, essa abertura comercial o senhor acha que está no caminho certo, o senhor está aí do lado dele, enfim, pode fazer as provocações também que o senhor fez nas últimas três horas, mas acha que, que dá para ficar tranquilo ou tem algo para poder mudar? Não, eu creio que a, a política externa brasileira está caminhando de forma consistente, é em busca que o chanceler teve oportunidades. se vocês assistiram a reunião, de reiterar o interesse do Brasil em negociar com para Estados Unidos, mas também com a China, com Israel, mas também com os países árabes. Também reiterou a necessidade da promoção comercial que foi citado por vocês, da Apex, a consciência disso. E enfim, então eu sinto que há e a abertura também deve ser uma abertura gradual, dito pelo ministro, pelo Ministro das Relações Exteriores, como também pelo Ministro da Economia recentemente, a consciência que o Brasil precisa de reformas. Essas reformas estruturais, elas darão a competitividade necessária para o Brasil poder cada vez mais estar inserido no mercado global. Ninguém, o que nós queremos é só a isonomia com os nossos concorrentes, mas nada mais. Ninguém quer proteção, isso tudo é atrasado. Agora, isonomia precisa, até usei uma figura no início da reunião que você não pode competir, uma figura que não é nova, já foi usada alguém com uma mochila de 50 quilos de pedra nas costas e o outro levezinho, com tênis de corrida e tal, e você sair na mesma, na mesma corrida. Né? Então, a necessidade de a gente remover essas pedras do caminho da competitividade brasileira, e aí passa pelas reformas, passa pelo crédito, passa pela taxa de juros, uma série de pontos que o atual governo está bem consciente. Então, nós estamos muito animados aí e, com, e com, vamos dizer, convencidos que o Brasil está dando certo e vai dar mais certo ainda. Ele precisa retomar o crescimento, gerar empregos. A gente tem que ter uma agenda proativa, uma agenda propositiva, uma agenda de inovação forte, para entrarmos aí na quarta revolução industrial que o mundo está passando, para que a gente tenha a satisfação de falar que as nossas startups estão sendo vendidas a bilhões de dólares, que o emprego retomou, que o empreendedorismo está espalhado por todo o campo, por todo o canto, enfim. E eu estou bastante otimista com o Brasil, e, e sempre fui, e eu, se Deus quiser, tudo dará certo. Sim, nós vamos nos ajudar, todo mundo precisa ajudar, todo mundo. É hora dos poderes se ajudarem, poder, o governo, com o poder legislativo, com o judiciário, com a sociedade, enfim, é momento de construção. Obrigado, pessoal. Vocês estão convidados a almoçar.